Se você faz suas compras do dia a dia de forma aleatória, sem estratégia, saiba que você está perdendo dinheiro. É isso mesmo. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Então o assunto do vídeo de hoje é esse, como realizar as suas compras do dia a dia acumulando pontos, fazendo com que isso gere renda extra para você. Todos os dias nós temos oportunidades de realizar as nossas compras em parceiros dos programas de fidelidade dos bancos, bem como dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Quando você faz suas compras no dia a dia, nessas lojas parceiras desses programas, você recebe uma quantidade determinada da quantidade de pontos por isso. Esses pontos, quando você, utilizando conhecimento, você possuindo conhecimento e sabendo usar as estratégias corretas, você vai pegar esses pontos transferir para o Programa de Fidelidade de Companhia Aérea, multiplicando esses pontos. Consequentemente, assim você multiplicar a sua renda extra. Isso através de coisas do seu dia a dia. Imagine o seguinte, imagine que você tem que comprar sabão em pó, é, amaciante, sabonete. Você não precisa comprar aí no supermercado lá da sua casa. Você pode entrar, por exemplo, no site da Livelo, selecionar uma loja como, por exemplo, Casa Bahia ou o Extra, realizar as suas compras nesses sites onde você vai conseguir comprar isso mais barato em pelo menos 99% das vezes, acumular pontos, receber isso no conforto da sua casa e conseguir ainda gerar renda extra com isso. Não é fantástico? Sei que para muitos isso pode parecer até bom demais para ser verdade, mas isso está aí à sua disposição. O que você precisa ter para aproveitar essas oportunidades é conhecimento. E isso independe de qual cartão de crédito você tenha. Você tem um cartão como esse, um black como esse, um cartão que mais pontua por dólar atualmente no Brasil, ou um cartão como esse aqui, um PicPay, que nem sequer pontua. Independente de qual cartão de crédito você tem, você pode aplicar essa estratégia de colocar grana no seu bolso. Se você quer aprender como fazer isso, nós vamos te ensinar o passo a passo na semana da Renda com Cartão de Crédito. Aqui abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link onde você pode clicar e garantir a sua inscrição, garantir a sua Vale, 100% online 100% gratuito. Nós vamos te ensinar o passo a passo. De como transformar o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia em renda extra. Te vejo lá.